Velhos, começando mais um, mudanças para a próxima etapa, eu não sei como é que eu posso colocar, como é que eu posso colocar o título desse vídeo Padre, dá uma ideia disso aqui, Por... ajustes né, é, ajustes ajustes para a próxima etapa, uma revisão é, luxo e dica, tudo isso aí, no é final, isso, segredinho. no final segredinho, no final tem segredinho, <risos> Começando pela pedaleira então, padrão na execução sem luvas, claro, por causa do frio e aí ele prefere trabalhar sem luva. É, aqui, o que acontece? O que a gente está fazendo? Só vocês entenderem. Tirando um ruído que eu não gostei de ratinho. Não tem nenhum problema na peça. É só isso que vocês vão saber. Então começa assim. Mas você acha que está sem lubrificação mesmo? Pô, sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Hum. Essa moto, eu acho que ela tem alguma ligação com o Poseidon. E isso, é esse barulho, é esse barulho aí, é isso aí, toda a corrida chove, e aí acho que essa infiltração tá acabando com a graxa. Já era o rolamento? E esse mel que vocês usam é o quê? É graxa, Tá ligado. Íntimo. Tô ligado. Techaco. No final eu mostrei Techaco. Pra ficar claro. Você acha que a chuva ajudou para dar aquela certeza, né? Ó. Relaxa, valeu. Olha, que coisa triste. Ó, coisa sofrida, padre. Você percebe? Mostra que você ó, resolveu o problema do rato. Lubrificou o unibolzinho das varetas. Certo? E a articulação do pedal de cano. Luxo. Já vou explicar o que nós vamos fazer aqui. Filhinhos. Foi o. Pênalti Que eu falei no vídeo Do resumo da etapa que nós vamos corrigir agora E eu vou mostrar pra vocês Na prática Ficou aí, ficou aí Como vocês podem ver aqui, ó A suspensão tá na altura original agora, certo? 8 milímetros Perfeito? Tá, eu tinha deixado com 6 Agora ela voltou para os 8 Eu considero sempre aqui, tá? Essa base aqui e isso aqui, ó Certo? Isso aqui dá 8. Eu não tava segurando mais, Padre, foi mal, viu? Eu tava gravando por isso. Então, a culpa é minha. Mas vocês entenderam de onde eu considero, né? Só que a gente esqueceu de baixar a traseira. Aí você fala, ah, aqui o calço aqui? Não, esse calço aqui é o original dela. A gente não mexeu aqui. A Oles me permite mexer. Em vez de ter que desmontar tudo aqui, soltar esse parafuso. Tipo, tirar o amortecedor daqui... Para descer essa peça e aí poder trocar o calço aqui, eu consigo mexer aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho os ajustes para subir ou descer a geometria da moto. A geometria da moto, né, Padre Leo? É. Então, aí o que a gente fez? Eu tinha deixado 6mm lá na frente e aí eu subi subi essa base aqui, né? Eu dei duas voltas que é. Igual a 2 milímetros. E quando eu baixei a frente, eu devia ter voltado essas duas voltas. Por quê? Porque ela ficou muito... para cima. Entendeu? E é isso. E aí, Padre Leo, o efeito dessa brincadeira quando ela fica para cima é que ela fica... Você põe muito peso na frente e tira o peso da traseira. Aí a traseira fica soltinha. Fica trabalhando o tempo todo. Aí é aquela que dá aquela saidinha no sol, dá aquelas aqui. E tem piloto que gosta disso, né? Tem, tem piloto que gosta. Então, eu não gosto muito. Ó, oh, a marquinha de referência. Certo. Eu falei certo, cada uma volta um milímetro, certo? É. É que vai ser meio chatinho aqui, porque vai bem pouquinho por vez. Não, tudo bem. Vou mostrar até o. Ó. Não sei se vão conseguir reparar aí, mas é a peça inteira que gira. Interna, né? Tá vindo, vai dar uma volta daqui a pouco, padre. Já aí. passou a referência. Certo. Uma volta já foi. Agora está original, certo? Agora ela está na medida original do amortecedor traseiro e a suspensão dianteira. Perfeito. Então, a altura de uma moto original. Vale você testar, depois tira mais uma volta, deixa a traseira mais baixa. Baixar mais uma, você acha? Mais uma, que é para você ter referência, para saber se melhora, se piora, tá. porque não existe a regra, é assim... É assim que vai andar, é assim que fica melhor, isso não existe, tá. é você, é a sensibilidade do piloto, e não é porque você gostou, que o cara vai que gostar o também. O da mesma equipe aqui do seu lado vai gostar, mas tá. ele vai falar, não, essa regulagem não serve para mim, tá. e ele vai andar com ela alta, e vai falar assim, ah, "Tá bom, porque ele gosta de atravessar, da traseira ficar soltinha, Entendi. E você não gosta. Por isso que a gente tem um padrão, mas aí do padrão a gente vai fazendo... É que dia. volta de novo para falar do sag, a gente falar... A gente, tudo que é a gente vai falar... É sempre o oh, início. Parte daqui, aí ah. você vai buscar a sua regulagem. Eu não consegui mostrar na etapa, por causa do spoiler, aqui ó, o, o freno do bujão de óleo, certo Padre Leo? Certo, e esse aí, era meu. Aí respondendo o porquê que a gente frena, tipo aqui... Aí aqui ó, você vê o, o filtro né frenado e tal, isso eu mostrei na etapa também. Por que de frenar Padre Leo? Vou... Se o mecânico esquece de dar o aperto e é. só encosta ele com a mão, com a vibração o parafuso vem soltando. Se o parafuso tentar girar, o freno segura, não deixa ele girar, ele não cai, aí não vaza óleo na pista. Bom, outro detalhe que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, estou bem reto aqui pra vocês verem que ela está no primeiro traço. aí, tá? Ó, aqui seria o reto. É... Bom, primeiro aqui, uma dúvida até. Porque o meu irmão, o Hugo, tem também. E eu não sabia explicar muito bem. Mas assim, pô, esse óleo, ele é novo, né? Eu coloquei ele, a gente andou sexta, sábado, minha corrida. E ele já ficou com a aparência mais escura, né? Padre, por que que isso acontece? É, um dos aditivos colocados no, no óleo é o detergente. O aditivo detergente é para limpar o motor. tá Então aquele óleo velho, que ficou cheio de fuligem, que ele recolhe, da câmera de combustão, das válvulas e fica aqui no a embreagem gera pó. Aí o óleo novo vem limpando tudo, uhum. tá? E deixa com ele para quando você for fazer a próxima troca ele levar essa sujeira junto com ele. Sure. Então colocou óleo novo, rodou 100 km, ele já escurece. Tá, entendi. Agora me fala uma outra coisa, padrinho. É, por que, que é importante não passar do nível? Vai exemplo. Se você passa do nível máximo, você... Dá problema? Não vai quebrar a moto, vai? É, pode ocorrer algum vazamento porque a pressão fica tão grande no cárter, aí pode ocorrer um vazamento em uma junta que já estava cansadinha, um retentorzinho de óleo, é. pode ocorrer. Então, não deixando passar do nível máximo, ele vai trabalhar na pressão que ele foi projetado, que o motor foi projetado, por quê? o pistão, quando desce, ele gera uma pressão no cárter. Tá, imagina que o pistão é um copo de ponta cabeça, quando ele desce, ele empurra ar aqui para o cárter, certo. gera uma pressão. Se você põe óleo a mais, ele ocupa mais espaço dentro do motor e a pressão aumenta. E aí gera uma resistência ao movimento do pistão. Tá. A hora que o pistão vai descer, ele encontra uma resistência a mais, é uma pressão que ele precisa vencer para conseguir descer, mar... necessariamente. Porque a maioria que eu vejo assim, você vê aqui bate o olho no copo, completa até lá em cima, né? É não, escuro. não pode. Por isso que já tem a referência do nível máximo. Tá. É para não deixar passar dele. Então não, não, não, não pode? Não pode. Tá. E mínimo também não? O mínimo já tá falando. É o mínimo, tá? Que mantém a segurança do motor. Até o mínimo o motor está seguro. Baixou do mínimo, acabou. Tá. Beleza. Maravilha. Então se, se ficasse entre os dois traços aqui também não tinha problema nenhum? Não, não tem. Pode andar tranquilo. Tá. Beleza. O segredo não é o fim do vídeo, mas é o segredo. Vocês sabem que eu estou numa guerra constante com a balança. Aí vai chegar um ponto que não vai mais. E aí a gente tem que partir para a ignorância. Qual vai ser? Bateria de lítio. Eu agradecer o pessoal da AP Baterias que mandou aqui para a gente colocar na criança e o carregador também, que é importante. Vou explicar. Eu não. Eu vou deixar o padre explicar para vocês, tá? Se vocês quiserem a bateria, entre em contato aqui com o Helio, certo? Ele vai passar os valores e instala também. Se você não tá em São Paulo, aí chama o pessoal aqui, tá? Não esquece de falar aqui, viu, comigo é óbvio. E aí agora eu vou deixar com o padre. Só pra galera entender. Que a caixa tá vazia. É impressionante a diferença, né? É muito leve. Ela tem um um teste, ele falou, que mostra né, esse aqui eu vou jogar na moto, que ele falou que mostra o aqui ó, tá vendo? Então tem um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos que tá completa, então você aperta aqui, vai, vai, vai, aí ó tá, carga máxima, luxo. Dá pra gente fazer um comparativo, tipo do, da voltagem dessa pra uma... Dá, vou pegar uma bateria de ácido lá pra gente testar. Tá, outra coisa que eu ia perguntar também, Padre Leão. Na verdade, é, você tinha até falado nesse meio tempo que eu fui pegar a bateria. A questão de, do peso tá mais abaixo, não tem um esquema desse aí que você falou também? Do tipo, você falou a bateria, o peso ali, tipo, já tipo, aqui. É, a bateria da moto, a sua moto não tem banco, mas vai, vamos supor que isso daqui é um banco, é a carenagem de competição. Uhum e a bateria fica aqui, então ela está numa parte alta da moto, ela não está aqui embaixo perto do piso, então esse peso aqui em cima, ele interfere tá? na, como que eu posso falar? na velocidade com que a moto troca de trajetória, uhum. então você vai fazer o S do Senna, quanto mais peso tem em cima, mais tempo ela leva para deitar, mais tempo ela leva para levantar e para colocar na outra curva. Se você vai tirando o peso aqui de cima e passando para baixo ou aliviando só o peso aqui de cima, ela fica mais rápida de trocar de trajetória, fica mais ágil. Luxo. Eu vou fazer um, um teste aqui enquanto você pega lá. Eu acho que a Citicon ela mostra no painel a vontade da bateria. Se eu virar a chave aqui é ela tem que estar tá com quanto, Padre Ela vai estar com uns 12, 20, 12, 30. 11. Toma, será que tá morta, rapaz? É, tá assim, é, já desliguei, veio 11 e 5. 11 5. Tá morta? Sério? Tá podre? Porra! Não, não, não, ó, pô, voltou 12 e meio. É, aí tá normal. Tá normal mesmo? Tá. Imagina. Vai fazer, vai fazer a demonstração, já descobre que tem que trocar na Cicicom, <risos> <risos> então 12,5, tá boneco? 12,5 tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Tava chegando 12,6, tá? Não é assim também. Vamos lá, padrelhão. Eu peguei uma bateria de ácido, olha o tamanho dessa bateria, que o pessoal vai falar, nossa, né, maior, mais tensão. Não, tá? Podia, poderia ser uma bateria de CGzinho. tá? a tensão é a mesma. Tá. A tensão em descanso, Tá, ó, vamos colocar aqui, ó. 12,5, tá batendo igual lá. 12,55. A tá. bateria que tá aqui o dia inteiro, parada, sem receber carga. Tá. E agora vamos verificar de lítio. Também, ó, tava na caixa. Zerada. Olha lá. Tri... Exatamente é uma... um volt a mais. É o que você falou, é o que você falou. Tá, isso é legal. Eu coloquei invertido, deu sinal de menos, tá, mas... Nossa é senhora, coisa... Padre Léo. Não, Mano, não, é, é, é, é absurdo, velho. Até se fosse do mesmo tamanho, tá? Tá. Então esse 1 volt a mais tá, faz o estator ou o gerador. O estator tá aqui, certo? Isso, dentro do motor aqui. Tem gente que chama de gerador, tem gente que chama de estator, tem gente que chama de alternador. Porque é assim, ó, daqui joga pra cá. Pro retificador. Que tá aqui. Isso. E aí... Alimenta a moto, certo? Alimenta a bateria, isso aí. Luxo. Aí assim, ele tem que fazer uma força a mais, não é isso? É, se a tensão baixa, ele precisa fazer com que essa tensão suba. Uhum. Então, o vira virabrequim é que tem que vencer aquele campo magnético gerado entre o estator, que é o jogo de bobinas, e aquele jogo de ímãs que a gente chama de magneto, ele tem que vencer essa força, esse campo magnético, para gerar energia. E se ele precisa gerar menos energia, ele rouba menos força do virabrequim. Então como a bateria aqui em pausa, desligada, ela já dá 13,5. 13,5 é uma moto dessa na marcha lenta. É ou se, a bateria. Ou seja, ele não vai nem fazer força. Ele nem trabalha, o estator nem trabalha praticamente. Nossa, que tesão. Entendi. E aí vem a, o ganho que você falou, né? Aí vem o ganho, fora o alívio de peso. Tive que aprender na marra a usar esse EVA. Eu gostava do banco tradicional. para quem tem é, um pouco mais cansado a questão do, do cox. E aí, aí eu tive que, oh, que é, é, Vim na marra. E você sabe que é engraçado, Padre Leão. Por um lado... É... Tal, é, é, é duro né Mas a movimentação aqui é mais fácil sabia? Do que a, a espuminha original do banco Que ela dá aquela amassadinha Isso vocês não tentem e malover imalover Original E o Asa Barata essa bateria A Moura é mais barato que ela? É, a Yuasa é a mais cara de todas. Mas pra moto não tem igual, né? É. A Moura é boa também, não é? Ah, eu prefiro Yuasa. Né? Tá bom, fechou, Padre. Não, não, não vou falar mais nada. Parei por aqui. <risos> Vocês curtiram isso aqui, filhos? Pra não fazer no, no no, chassi do quadro B? O padrão fez uma desenvolvida aqui. Eu gostei que também fez a proteção do tanque, porque o tanque é cansadíssimo. E esse tanque que vocês gostaram, eu que fiz. <risos> Fato a mano. Levíssima, né? Levíssima, hein, Padre? Pô, oh, acho que eu vou fazer uma série de 12 que saiu é um bíceps. <risos> Cadê o terminal? Não, tô ligado. Você fez domingo, hein, Padre? Tipo, porra... <risos> ah, não, o terminal foi dar uma volta no além. Tá aí, ó. Aqui. Você percebe que tô tomando um cordo. Eu, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas é que você não quer dar o barço a torcida, você. você não quer botar o óculos nem ferrando, né? Não. Você gosta de ir assim. Mas fique em paz. O pessoal te ama igual. Padre, conta um pouco do seu domingo quando você vai montando a bateria. <risos> Como tem sido para você a sua nova. Ah, vai, vamos lá. Como tem sido para você essa experiência de ser uma celebridade do YouTube e não poder mais ficar em casa? Tem que ficar gravando todas as noites? Como tem você tido... mesmo disse há pouco, se lembra que eu tenho família, você não. Se amanhã o padre... Qualquer problema no relacionamento não foi culpa minha, tá? A culpa é de vocês aí que querem ficar vendo o vídeo do padre. Dia e noite... Se liga time, Tá vendo esse, esse rabicho aqui, ó, passando por aqui, aí aqui um, um negócio com fusível, e vai ligar no positivo e negativo. O positivo e negativo da bateria. É importante, e tem que ter esse carregador, por quê, Padre Aleon? É para dar carga na bateria, moto de competição fica parada, a bateria perde carga. Para a gente ter certeza que ela vai para a pista com 100% de carga, um dia antes a gente conecta o carregador aqui, a bateria vai para 100% e faz a competição tranquilo. Não precisa desmontar a carenagem, nada, é só conectar aqui. Porque assim, se ela não é o caso dessa aqui que ela está totalmente carregada e tal, mas se ela fica mais fraca... É... Pode perder a bateria, ou se não perder a moto conseguida a partida, às vezes o retificador não consegue fazer a tensão levantar. Aí ela fica como se fosse uma bateria de aço. Entendi, então por isso que ela tem que estar tá no luxo. E outra coisa importante... É que tem que ser o carregador dela, né? não adianta não vir Não pode ser carregador convencional, tem que ser carregador para bateria de lítio. Que é esse aqui que o pessoal mandou. Oh, veio na caixinha da própria marca da bateria. Luxuosamente, até um outro aqui para... Não sei para que... que... É, se não coloca o rabichinho, é. aí tira a rabeta e põe o jacaré no polo da bateria. Ah, boa. Percebe que eu tem um conhecimento vasto em bateria né e tem mais um fusível reserva aqui deixa aí se liga no velcro Instale led luxuosamente filhos estamos chegando ao fim agora é o fim espero que tenham gostado target race instagram tá aqui traz sua moto certo padrelho não vai te atender esse horário porque já gostaria de estar em casa numa hora dessa, aliás até, <risos> mas tá bom. Então é isso aí. Aguardo o próximo vídeo Tamo together Total. Um beijo. Au